Queridos, o maior desafio do ser humano é lutar contra a sua natureza, ou seja, qual é a natureza humana? A natureza humana olha para situações adversas, e quando nós olhamos para situações, nós olhamos com o nosso olhar das nossas possibilidades. Esse é o grande problema do ser humano. A gente olha um problema e a gente olha para a nossa capacidade, e a gente diz, ah, eu não tenho capacidade de resolver, eu não vou nem tentar resolver o problema. Muitas pessoas desta crise que nós estamos vivendo, simplesmente estão desistindo de viver. Existem pessoas que estão entrando numa crise, é, numa crise traumática, e essas pessoas estão como que ligando um piloto automático assim, deixando o tempo passar para ver como é que fica depois. O fato é que nós vamos ter que lidar agora, no próximo tempo, com doenças ocupacionais ou doenças físicas, emocionais, que não estavam previstas, mas que estão acontecendo no nosso tempo. Por que isso? Porque nós temos uma dificuldade de olhar para os problemas, porque sempre olhamos com as nossas possibilidades. E quando nós estamos diante de uma tarefa ou de algo que nós desejamos fazer, nós dimensionamos as dificuldades a enfrentar ou não apenas com base na nossa capacidade. Esse é um dos grandes problemas da, do, eu, do ser humano, que ele começa a colocar diante dele mesmo as suas capacidades e aí ele percebe que não vai e por conta disso ele não consegue ir adiante. Mas nós que cremos em Deus, nós sabemos que a capacidade não é nossa. A capacidade vem do Espírito Santo de Deus que opera sobre a nossa vida. Mas sabendo mesmo, sabendo disso, nós precisamos compreender que há atitudes que nós precisamos tomar para que o Espírito Santo de Deus opere através da nossa vida, para que a gente saia desta situação desafiadora, embaraçosa muitas vezes, e que às vezes até parece impossível para mim e para você, para que a gente possa sair disso, então eu quero que você compreenda princípios da palavra de Deus, para que a gente possa virar essa chave, para que a gente possa mudar essa realidade, e a gente possa sair dessa crise melhor do que nós entramos nela, porém eu quero que você compreenda que nós não faremos isso sem Deus, é impossível ao ser humano resolver as suas crises sem Deus. Sem Deus o ser humano dá uma tapeada, dá uma, água, dá uma alavancada, mas não resolve o problema das suas crises. Então para que a gente compreenda, é importante sempre ter em mente que a solução para a minha vida, para a sua vida, passará sempre pela intervenção divina. Tudo que eu e você precisamos, em primeiro lugar, é que Deus faça um milagre sobrenatural nas nossas vidas, para que nós possamos experimentar o seu amor, o seu cuidado, em nome de Jesus. Então eu quero compartilhar com você nesta noite, apenas um versículo da palavra de Deus, que está em Nemias, no capítulo 2, no versículo 20. Nemias, capítulo 2, versículo 20. Nós vamos estudar todo o livro de Neemias no mês de julho. Já no dia 1 terça-feira, você vai receber uma devocional. E assim será até o trigésimo dia. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente com a sua vida em nome de Jesus. Eu vou parafrasear este versículo, por quê? Porque existem várias versões a respeito deste versículo e eu vou usar uma paráfrase, ou seja, eu vou juntar algumas versões para que a gente possa entender melhor o sentido deste texto. A palavra do Senhor diz assim, O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Vamos ler mais uma vez, o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos, nós os seus servos começaremos a reconstrução. Neemias 2.20, vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, em teu nome nós oramos nesta hora em Teu nome nós clamamos a Tua graça, a Tua bondade, a direção do Teu Santo Espírito Senhor, fala conosco porque, porque precisamos compreender a Tua voz, Senhor esse tempo é um tempo novo para cada um de nós, cada família Senhor está sendo afetada de alguma forma, um está um pouco melhor, outro está passando por uma luta. Um está passando por problema na área financeira, outro passando por problemas na área emocional. Outro ainda, Senhor, está desempregado, outro está sem esperança. Deus, o Senhor conhece agora o coração daquele que está me ouvindo. Então eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor dê a direção naquilo que nós tivermos que falar neste momento, ó Deus, para que a gente possa sair deste processo, para que a gente possa virar esta história, Deus, e experimentarmos juntos, um novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus queridos, amém. Queridos, nós precisamos compreender como Deus trabalha na sua imensa vontade e querer para as nossas vidas. Se você quer mudar algo na sua vida, se você quer reconstruir, a sua vida, o seu negócio, a sua família depois dessa pandemia, porque agora não dá para fazer muita coisa, mas você pode aproveitar agora esse começo, esse tempo, para começar a planejar e sonhar algumas coisas, mas eu quero informar para você que nada mais vai ser como antes, vai haver uma mudança, e essa mudança no mundo, ela será irreversível em muitos setores da nossa vida. Então, se a gente quer experimentar mudança, nós precisamos ter atitudes. O grande problema do ser humano não é querer, o grande problema do ser humano não é sonhar. Querer e sonhar é fácil para a gente. A parte mais difícil é ter atitude. Ter atitude faz toda a diferença. Então Deus quer que a gente comece a entender as atitudes que vão fazer com que a gente possa reconstruir a nossa vida após este processo todo em nome de Jesus. Para a gente entender um pouquinho do contexto de Nemias, a gente precisa mais ou menos perceber o seguinte, Nemias está um dia lá sentado, servindo lá como copeiro do rei, de repente vem um parente dele que morava em Jerusalém, este parente morava a mais ou menos 1.500 quilômetros de distância. Nemias não tinha nascido em Jerusalém, Nemias apenas tinha parentes em Jerusalém. Mas Nemias ouve um triste relato de como está a cidade. Quando você ler a palavra do Senhor, no, do texto de Nemias, do capítulo 1, até o versículo 4, o versículo 3, você vai ver que aquela cidade estava como nós estamos hoje. Havia uma ruína muito grande, todo mundo estava desesperado, as pessoas estavam sem motivação, as pessoas estavam vivendo as suas vidas como se não houvesse amanhã, as pessoas, tudo na vida daquelas pessoas estava passando por uma crise muito grande. E até mesmo o muro da cidade, que representa a nobreza da cidade, estava completamente destruído. No versículo 4 nós temos algo interessantíssimo, a palavra do Senhor diz assim, E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias. Neemias fez aquilo que nós fazemos diante das notícias ruins que nós recebemos todos os dias, diante da notícia ruim que nós recebemos do parente que mora em outra cidade, diante da notícia ruim diante de alguém que está desempregado, da notícia ruim que nós recebemos quando a empresa é obrigada a nos demitir e a gente não pode manter aquele salário ou padrão de vida, enfim, notícias ruins que chegam e nós nos comportamos assim como Neemias diz. Em primeiro lugar, Neemias diz assim: Eu assentei-me e chorei. Eu me assentei e chorei. E há vidas neste momento que estão assentadas e chorando. Pessoas que não têm ânimo sequer para dar um sorriso, pessoas que não têm ânimo para sair da rua para entregar um currículo, pessoas que não têm ânimo ou motivação alguma para fazer qualquer outra coisa. Pessoas que simplesmente ligaram as suas vidas no automático e Neemias diz também, eu me lamentei, ele ficou lamentando, ele ficou chorando para as pessoas, como que se estivesse dizendo às pessoas, vocês não estão vendo a dor que eu estou sentindo, mas Neemias não fica só nisso, e aí a gente começa a entender quais são as atitudes que Deus espera de nós, para que a gente possa dar a volta e reconstruir aquilo que foi assolado, e a primeira atitude é, tenha disposição diante dos desafios, tenha disposição diante dos desafios. O desafio era grande, era inimaginável para a capacidade daqueles homens, mas Demias ele olha e diz, nós os seus servos levantaremos, nos levantaremos e começaremos a reconstrução. Neemias não tinha todos os recursos para terminar Mas ele começa a reconstrução Porque ele sabe que se você não começar uma obra Você não termina Muita gente fica no sonho, muita gente fica na ideia Mas não concretiza no dia a dia Aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida Tem gente que está dizendo assim ah, Eu vou esperar a crise passar Para depois eu estudar alguma coisa Eu quero dizer para você uma coisa querido Eu nunca estudei tanto na minha vida Quanto estou estudando agora eu nunca assisti tanta palestra, eu nunca assisti tanto filme, eu nunca vi tanta coisa, do que estou vendo agora. Por quê? Porque eu não estou olhando para o passado, eu estou olhando para o futuro, eu estou olhando para o que vai ser depois. Nós temos irmãos na nossa igreja, que os negócios deles simplesmente acabaram, porque simplesmente não tem atividade. Mas nem por isso a vida diminui, nem por isso a vida termina. A gente precisa agora aproveitar este tempo para olhar além, porque a crise vai passar, a realidade vai mudar. E você precisa estar preparado para o um novo tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Talvez esse momento seja um momento difícil, um momento em que você perdeu a sua renda, um momento em que você perdeu alguns sonhos, um momento em que alguns projetos foram frustrados, um momento em que a agenda não pode ser cumprida, mas ainda assim você está vivo, e você está vivo para o Senhor, então há planos de Deus para a sua vida, para um novo tempo, em nome de Jesus mas para isso você precisa ter disposição diante dos desafios, disposição, disponha-te, diga Senhor eu não sei como vai ser isso, mas eu vou tentar, eu vou, me, eu vou aprender, eu vou alcançar, eu vou fazer, Senhor eu vou aceitar o desafio e eu vou para frente, em nome de Jesus... Porque para nós, irmãos, é muito mais fácil, muitas vezes, a gente ficar fazendo um discurso, ah, não dá, não tem, não tem condição, não tem isso, não tem aquilo. Não, o nosso discurso não é o que perdeu, não é o que ficou para trás, é o que Deus tem para frente em nome de Jesus. Essa disposição nada mais é do que a mudança de comportamento para mudar o quadro desfavorável. E então nós podemos ver isso acontecer em nossas vidas em nome de Jesus. Para isso nós precisamos ter ação, olha que interessante, em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 32, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, e esse gigante Golias é o gigante que nós temos que vencer todos os dias de nossa vida. De Saul, Davi olha para Saúl e diz assim: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu ser virá e pelejará contra este filisteu. Olha que coisa interessante, Davi, um menino franzino, 17 anos de idade, não tem a capacidade de guerra que tem Saul, Saúl, mas ele sabe que ele tem que tomar uma atitude, então ele se dispõe a uma ação e o Senhor honrou aquela ação. Ou em 2 Reis, no capítulo 7, onde nós vemos o quadro de quatro leprosos que ficavam à porta da cidade de Samaria, e a cidade estava cercada, e aí eles dizem assim, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. E a Bíblia diz que havia um exército de inimigos cercando a cidade. Então o que, que esses homens resolvem fazer? Nós não podemos entrar na cidade porque a cidade está fechada e também não tem nada para nos oferecer. Mas se nós nos dispormos, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer. Então nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos nos levantar daqui e nós vamos até o arraial do inimigo. E se o inimigo nos deixar viver nós viveremos. E se nos matares nós vamos morrer. Mas nós vamos fazer alguma coisa é interessante que esses quatro leprosos eles foram ver o que estava acontecendo no arraial do inimigo porque já não tinha esperança na situação que eles estavam, eles não tinham mais nada a perder e sabe o que acontece quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa? Deus age na disposição que nós nos colocamos a Bíblia diz que quando Davi ele foi entrar naquela batalha o senhor estava com ele e o senhor lhe deu uma grande vitória. A Bíblia diz que esses leprosos quando chegaram no arraial dos filhos o arraial estava com todos os inimigos do Senhor estavam mortos e havia um grande despojo e alimento naquele lugar a ponto deles de não poderem carregar e eles voltam para abençoar aquela cidade que estava com medo. Deus está impulsionando a sua vida neste tempo, para coisas novas, sonhos novos que passou pela sua mente nesta semana, e você compartilhou esse sonho com alguém, e alguém disse para você que é um sonho louco, o Senhor está dizendo para você, pode ser louco aos olhos do homem, mas eu estou colocando sonhos e projetos no teu coração, se dispõe e se levante, porque eu vou ajudar você a realizar, em nome de Jesus... Então a primeira coisa é a ação, a segunda é resiliência, o que, que é resiliência pastor? Que coisa mais esquisita esta palavra? Em 1 Samuel no capítulo 17, versículo 49, a palavra do Senhor diz assim, E Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra, com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Resiliência é a capacidade de suportar a aflição que o inimigo quer impor a nós. Resiliência é a capacidade de enfrentar as dificuldades que estamos vivendo, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Agora, você sabe que Davi não levou uma única pedra, Davi colocou algumas pedras no alforge. Por quê? Porque se não fosse na primeira pedra Ele tentaria a segunda Se não fosse na segunda Ele tentaria a terceira Se não fosse na terceira Ele tentaria na quarta Se não fosse na quarta Ele tentaria na quinta E se ele pudesse carregar dez pedras Ele teria carregado Porque ele sabe que o Senhor é com ele Mas pode ser que o Senhor não se manifeste Na primeira tentativa Pode ser que o Senhor não manifeste na segunda Mas com certeza O homem de Deus estava ali Resistindo a toda dificuldade porque ele sabia que o Senhor era com ele. Não desista, não desanima diante dos dãos, Não desanime diante das dificuldades. Seja resistente, persistente. Porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. O povo queridos viu a mão do Senhor sobre eles. Quando eles se disponibilizaram para com reconstrução. Para fazer algo novo. E assim também precisamos ter bom ânimo diante dos desafios. Esse é o conselho de Jesus em João 16, 33. Filhinhos, tende de bom ânimo. No mundo tereis o que, irmãos? Aflições. Jesus não nos prometeu um mar de rosas. Jesus diz, no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte da caminhada. Mas o Senhor é contigo, não te abandona. Por isso se levante na força do Senhor. E haja poderosamente em nome de Jesus. A segunda atitude se você quer reconstruir a sua vida após a Covid-19, a segunda atitude é, reconheça a sua limitação humana, reconheça a sua limitação humana, Neemias diz assim, o Deus dos céus, nos fará com que sejamos bem sucedidos, Neemias sabe que ele se capacita, Neemias estuda a realidade, Neemias é um estrategista, Neemias sabe como fazer a coisa acontecer, mas ele diz, não é na minha força, não é na minha capacidade, não é no meu poder, mas é no nome do Senhor Todo-Poderoso, é no nome do Senhor dos Exércitos, é o Deus dos Céus que fará com que sejamos bem-sucedidos. Ao mesmo tempo querido, que você precisa ter disposição para agir, você não pode esquecer a limitação humana, como eu e você somos limitados. Deus, no entanto, pela sua misericórdia, sempre agiu através do homem, mesmo muitas vezes falho e limitado. Em seu amor, o Senhor nos restaura e nos concede sempre uma nova oportunidade. Não é maravilhoso isso? Que Deus não nos abandona e Deus não nos joga fora, porque erramos e falhamos? E Ele sempre está dando novas oportunidades? É necessário entender, queridos, que Deus manifesta seu poder na fraqueza humana. Paulo compreende isso, ele diz, agora quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu não estou aguentando mais, aí é que o Senhor me fortalece. Que eu e você possamos experimentar este fortalecimento, essa graça bondosa do Senhor em todo o tempo. A tendência humana é sempre exaltar o eu, eu fiz, eu construí, eu ajudei mas através de atitudes como esta, é que se manifesta o reconhecimento da limitação humana, e a glória do Senhor sobre cada situação, nós vamos encontrar duas situações interessantes em Neemias, em primeiro lugar, Neemias ele reconhece essa limitação, Nemias, ele vai dizer lá em Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, ele, diz, ele não estava confiando na sua experiência, ou na carta que o rei lhe deu para conseguir a passagem aos governadores, não, Neemias ele sabe que ele vai buscar a presença do Senhor. No versículo 1, no capítulo 1, versículo 4, depois que Neemias assentou, chorou, se lamentou, a Bíblia diz que ele esteve jejuando e orando perante os deus dos céus, e isso foi cento e vinte dias. Durante 120 dias, Neemias vai diante do Senhor reconhecer a sua limitação, ele diz, Senhor, o Senhor colocou um problema no meu coração, o Senhor colocou um sonho na minha mente, o Senhor está dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa, Senhor, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, Senhor, eu sou apenas um copeiro do rei, as minhas mãos, Senhor, não estão hábeis para trabalhar na obra, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, Nemias vai falar para o Senhor das suas limitações... Não perca a oportunidade neste tempo de falar para o Senhor das suas limitações, não perca a oportunidade de falar para o Senhor o quanto você precisa que Ele trabalhe nas suas limitações para que você possa crescer nesta crise. Quem sabe as suas limitações estão barrando você de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E muitas limitações Deus não fará é, ser ultrapassadas por nós, se nós não nos dispusermos a entender e buscarmos no Senhor a situação veja que interessante em 2 crônicas no capítulo 7 no Versículo 14 a Bíblia diz assim e o meu povo que se chama pelo é se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e Sararei a sua terra. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer as nossas limitações, nós precisamos reconhecer os nossos egos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos reconhecer a nossa falha. Não tem como você querer que Deus ajude a sua vida, sem passar por este processo sem passar pelo processo de humilhação, de reconhecimento das limitações, das falhas, para que a gente possa encontrar a excelência de Deus operando em nossa vida, então essa é a primeira atitude, reconhecer a limitação, agora uma segunda atitude que é fundamental, oração, Hoje o maior desafio encontrado nas igrejas, irmãos, é o culto de oração. São os cultos menos frequentados e as justificativas são várias. E eu temo, queridos, que infelizmente, mesmo nesse tempo todo, muita gente ligada, conectada, ouvindo oração, eu não sei se realmente nós oramos. Eu não sei se realmente nós só oramos nesse momento ou se nós oramos fora deste momento também. O povo muitas vezes acha que não precisa orar, pois na sua ótica consegue tudo com a força dos seus braços. Essa crise veio para mostrar para o homem que a capacidade dele é limitada demais. Essa crise veio para mostrar para os doutores, para os senhores da medicina, para os grandes médicos da medicina, para os PHDs em medicina, para os PHDs em alguma coisa, que no fundo, no fundo, eles não conseguem fazer algo se o senhor não tiver graça e misericórdia, porque o minúsculo vírus vira tudo do lado do avesso. O pior de tudo é que alguns se acostumam a viver sem oração e não acham necessário. Alguns têm se acostumado a viver sem oração, mas a oração é essencial, porque a oração faz as coisas acontecerem no plano espiritual. E a Bíblia diz que se nós não tomarmos posse daquilo que nós precisamos no plano espiritual, isso não vem para nós no plano material. A Bíblia diz que é no plano material da oração que nós tocamos no plano espiritual, e então quando nós acessamos o plano espiritual, isso desce para nós aqui na terra então a oração é fundamental, Neemias então se põe a orar e ele ora durante 120 dias, até que um dia o rei conversa com ele, o rei percebe que Neemias não está bem, e Neemias então tem a oportunidade de falar aquilo que está no seu coração, e aí então Neemias fala tudo que Deus tinha colocado no seu coração, e o resultado que a gente vai ver é que o rei ordena então, dá a ordem, dá a direção, para que Neemias vá fazer aquela reconstrução, meu irmão, milagre só acontece na oração. Não perca a oportunidade de orar. Se você falar, pastor, não posso fazer nada, ore. Se você não puder fazer nada e orar, você já fez muita coisa. Mas ore e não fique apenas na oração, porque oração não é apenas uma falação. A oração é o momento de nós trabalharmos com o Senhor e ao mesmo tempo alinharmos o nosso coração à vontade de Deus, para que Ele opere sobre nós em nome de Jesus. Muitos pensam, irmãos, que é necessário orar somente quando estão em busca de alguma vitória, mas não é. Orar é falar com Deus, é confessar as nossas falhas, é exaltar o Seu nome e dizer Senhor, eu dependo de Ti. Veja o que diz Mateus no capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Olha que promessa que Jesus deu. Jesus falou para os discípulos, olha tudo o que vocês pedirem na oração. Por que que na oração? Por que que não é escrevendo na parede, porque que não é, é falando, andando na rua, não, é na oração, porque é foco, é, é você buscar no Senhor algo, é você, tem gente que fala assim, ah, mas Deus sabe que eu preciso, Deus sabe da minha necessidade, sim, Deus sabe, mas você já orou ao Senhor por isso? Ah, eu não vou incomodar Deus não, Deus tem tanto problema para resolver, tem gente que é assim, mas se você tem um problema, e para resolver esse problema, você precisa falar com Deus, eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Não adianta você ter um direito se você não constituir um advogado para o advogado possa resolver o teu problema. Então, o que, que você tem que fazer quando você tem um problema? Você tem que ir até o advogado, fazer uma procuração, aí o advogado vai até o juiz e interpõe o teu pedido lá porque você tem uma, assinou uma procuração. O fato de você ter um direito ou ter um problema... E ter advogado à sua disposição não quer dizer nada se você não fazer, se você não fizer ali a sua outorga, né? Se você não der a ele o poder para resolver isso. A oração é basicamente isso. A oração é o momento onde nós protocolamos diante do trono da graça as nossas nossos pedidos, as nossas necessidades. É assim que funciona. E aí nós temos neste processo um advogado junto conosco que é o Senhor Jesus Cristo é o nosso ajudador, é o nosso advogado fiel, e Ele então vai diante do Pai e Ele intercede conosco com os nossos pedidos, amém? É simples, é muito simples, é tão simples que tem gente que fica inventando história, que fica inventando coisas, não, mas tem que pôr um grão de milho, tem que ser mais sacrificial, porque se não for às três horas da manhã, a filha é muito grande, não irmão, você não precisa ter esse problema, você só precisa orar. Você só precisa parar o que você está fazendo, desligar a televisão, desligar o pensamento das coisas que estão no dia a dia, focar em Deus falar, Senhor, eu estou passando por isso, isso, isso, isso. Senhor, eu não sei como é que eu vou sair dessa crise. Senhor, eu não sei como é que a situação vai se resolver. Eu não sei como é que vai ser meu emprego amanhã, mas eu estou confiando no Senhor. Senhor, eu quero requerer agora, eu quero pedir ao Senhor agora isso, isso, isso. E peça. É assim que funciona. Né? é simples demais, a oração é tão simples, mas ao mesmo tempo ela é extremamente poderosa, Por que, que a oração é poderosa? Porque ela não é baseada na minha capacidade, mas na capacidade do grande eu sou, do Senhor todo poderoso, aquele que era, que é e há de ser sempre, eternamente, porque Ele é Deus, então nossa oração faz a diferença, Veja Lucas no capítulo 6, no versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Quem é esse que passou a noite em oração a Deus? Jesus, o Filho amado. Jesus passou a noite em oração a Deus. Ele parou a correria do dia, ele deixou os discípulos descansando no canto deles, mas ele foi falar com o Pai, Por quê? Porque tudo que Jesus fazia na face da terra, é porque ele tinha íntima ligação com o trono da graça. Ele tinha íntima ligação com o pai, ele falava com o pai em todo o tempo. Então se o Jesus, o nosso irmão mais velho, se Jesus, o nosso Senhor e Salvador fazia isso, por que, que nós não fazemos? Às vezes você acorda de madrugada, o que, que você fica pensando? Por que, que em vez de ficar rolando na cama, você não levanta a hora? e vai falar com o Pai, Por que, que você não vira para o lado, talvez na cama, e comece a falar com o Pai, se talvez for difícil para você levantar da cama, não tem problema, vira do ladinho, e fale com o Pai, chore diante do, do altar do Senhor, leve os seus problemas, leve as suas preocupações, leve aquilo que angustia a sua alma, fale com o seu Pai, não perca a oportunidade, já que você acordou, fale com Deus, não tem nada melhor do que isso, quando você pode falar com o Senhor, amém queridos? Faça isso em nome de Jesus. E a terceira e última atitude, para você reconstruir a sua vida após essa Covid-19. Tenha convicção da ação divina, tenha convicção da ação divina. Queridos, o que levou Neemias a enfrentar o desafio, foi a convicção de que o Senhor os faria bem sucedidos. Se ele fosse olhar somente na perspectiva humana, com certeza ele desanimaria. Com certeza Neemias ia dizer, e eu estou comendo e bebendo bem, eu moro no palácio, eu como a comida do rei, eu estou numa boa, meu salário está em dia, eu vou andar 1.500 quilômetros para resolver um problema de um povo que eu nunca vi na vida, eu só sei que eu tenho alguns parentes lá, eu vou fazer isso? Vou nada, não vou dar murro e ponta de faca não. Mas Nemias não conhecia, não, não, não ficou restrito às suas capacidades, não ficou restrito às situações do ambiente. Nemias confiava, ele sabia que o Senhor era com ele, e o Senhor ia dar a ele a provisão no tempo certo, o Senhor ia dar a ele a estratégia certa, que no final tudo ia dar certo, ele ia ser bem sucedido, ainda quando ele estava lá no palácio. Essa frase de Neemias, no capítulo 2, no versículo 20, não é dita depois que Neemias vira governador de Jerusalém. Não. Não é dita depois que Neemias reconstrói o muro em 52 dias, que é um feito inimaginável da engenharia. Não. Não é, não é uma palavra falada depois que Neemias vence os preconceitos. Não. É uma palavra dita quando Neemias ainda está no palácio do rei, ele não se moveu, ele não fez nada, mas ele tem a consciência, ele tem a convicção no seu coração, de que Deus vai agir no meio daquela situação, e você precisa ter isso também, porque se você não tiver a convicção de que Deus vai agir de que Deus vai operar maravilhas você não sai do lugar você vai ficar com, prostrado contando sonhos e planos e você não vai fazer nada na vida Olha que interessante, Neemias tem a convicção de que Deus é quem lhes faria ser bem sucedido, isso serve de exemplo para mim e para você, quantos projetos, quantos sonhos idealizados para a obra de Deus, que não saíram do papel por falta de uma convicção de que é Ele que faz o homem ser bem sucedido, ao longo da minha vida, não são muitos anos, mas quantos e quantos colegas, no café da manhã contaram sonhos, projetos que até hoje não saíram das suas cabeças, que até hoje não se tornaram realidades, por quê? Porque eram sonhos baseados na capacidade humana, se eles tivessem dito, mas eu sei que Deus é capaz de fazer isso, Deus é capaz de operar esse maravilha, Deus vai fazer, Deus está à frente, Deus é comigo, se eles colocassem Deus à frente desses planos e projetos, com certeza eles chegariam a algum lugar. Neemias precisou lembrar o povo que ele estava fazendo uma grande obra, Neemias precisou lembrar o povo de que eles não estavam sozinhos, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim, Então lhes respondi, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Em Neemias, no capítulo 4, no versículo 14, ele diz, Eu olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados, e ao restante do povo, Não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Em Neemias, no capítulo 4, no versículo 20, ele diz para o povo, No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e Deus pelejará por nós. Meu irmão, dizer Deus pelejará por nós, depois que o leão está tá morto, é fácil. Eu quero ver o um inimigo se levantando, e você com a convicção de que Deus vai entrar na batalha, e vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Neemias, no capítulo 6, versículo 16, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Sabe meu, meu amado irmão e irmã, Deus vai fazer algo tremendo e profundo na sua vida nos próximos meses para que o inimigo possa reconhecer, assim como o inimigo teve que reconhecer, que foi Deus que fez a obra em Jerusalém, é o Senhor que faz a obra na tua vida, é o Senhor quem prospera a sua vida, é o Senhor quem abençoa a sua vida. Como falta, queridos, convicção nos nossos dias? Como falta o reconhecimento de que o sucesso vem de Deus e não da capacidade humana? Como eu disse para você, eu tenho assistido bastante coisa. E a Bíblia diz, a gente ouve de tudo e retém o que é bom. A gente ouve de tudo e retém o que é bom. Muitas pessoas ensinam fórmulas. E as fórmulas humanas até funcionam mas elas vão estar limitadas pela capacidade urbana, mas a fórmula que Deus está te ensinando, o jeito que Deus está operando na sua vida é uma fórmula que não vai falhar que não vai fracassar porque Ele é o Senhor que garante Ele é o Senhor fiel nas suas promessas, Ele é o Senhor que não te abandona, Ele é o Senhor que te sustenta por onde quer que andares Ele sustenta e abençoa a sua vida em nome de Jesus amém?